Você sabia que fazer acordo na Justiça do Trabalho continua sendo possível mesmo no período de isolamento social? É que apesar das imposições decorrentes da pandemia do coronavírus, o Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso tem se empenhado para atender a população, sem deixar de lado os cuidados necessários à saúde de todos. O Tribunal dispõe dos Centros de Conciliação, os chamados Sejusques. Os sejusques estão prontos para atender aos pedidos de tentativa de conciliação e encerrar processos em qualquer fase em que se encontrem. E o SEJUSC da segunda instância também está funcionando para analisar as propostas de acordo em processos que estão em grau de recurso. Os juízes, conciliadores e servidores estão à disposição para receber os acordos ou mesmo tirar dúvidas de como chegar a uma solução amigável e satisfatória, tanto para o empregado quanto para o empregador. E para facilitar o acesso da população, o TRT de Mato Grosso preparou os sejusques para atenderem virtualmente. Quem tiver interesse em realizar um acordo, procedimento é bem fácil. Basta entrar em contato com sejusques de 1º e 2 graus por telefone, e-mail ou até WhatsApp. As informações dos Centros de Conciliação estão disponíveis no site do TRT. Tanto o empregado quanto o empregador podem solicitar audiência de conciliação. As sessões são realizadas virtualmente pelo computador, celular ou tablet, através dos aplicativos que possibilite a comunicação de todos, inclusive o WhatsApp. Com a tecnologia, a Justiça do Trabalho se aproxima da sociedade, sem que seja necessário o deslocamento até uma das nossas unidades. Se você tem interesse em conciliar, procure os Sejusques. Que informe o número de seu processo, seu nome, seu WhatsApp, telefone e e-mail. Daí é só aguardar que os centros de conciliação entrarão em contato com você. A Justiça do Trabalho não para e os Sejusques estão prontos para auxiliar a solução dos processos de modo colaborativo e consensual. Use máscaras, lave as mãos e mantenha a distância de proteção de pelo menos 2 metros. Juntos sairemos mais fortes dessa pandemia.